Estava passando aqui, do lado da Artifil, e aí o CEO aqui gritou e disse assim, isso aqui é um Crazy Tech Product. E aí eu vim dar uma olhada. A ideia deles é a seguinte, tem um monte de coisa rolando para garantir segurança de porta, abertura, saber se efetivamente você era você e tudo mais, e você tem controle de acesso. né? eles não fazem ainda controle de acesso. O device deles ainda é esse cara aqui. Estamos falando cis Eureka Park, Startup, começando produto. Os caras estão no Kickstarter. Né? Então essa é a ideia aqui, é trazer, experimentar, colocar no mercado e demonstrar. Qual que é a ideia? Essa caixinha embarca conectividade para mandar dados direto para a nuvem, usando duas pilhas. Tá? e também tem um Bluetooth dentro dele, ainda não em uso 100%, de novo, desenvolvimento de produto, hardware, né uma série de coisas. Mas olha que bacana, a porta, como é que ele detecta a porta? Ah, a detecção da porta, ela se dá do seguinte, meu como é que eu sei que é uma pessoa que está abrindo né? ou não? Veja, todo mundo tem um padrão, então, por exemplo, quando eu vou fechar a porta, eu vou dar um giro na chave, ou eu vou dar dois giros na chave. E aí, o carinha aqui embaixo vai detectar, vai dizer o seguinte, meu, tem alguma coisa errada. Esse cara não dá dois giros na porta, esse cara dá sempre um giro na porta. Então não faz sentido, tem alguma coisa errada, vamos alarmar a nuvem, tá? Outra coisa, vibração na porta. Então, o cara tentou, por exemplo, ficar tentando encaixar aqui chave e tudo mais. Percebe-se isso também, não é só um sensor de vibração naturalmente, né? Então, aqui a gente, quando a gente está no meio do produto, ou então o pessoal do, do, do mundo make que curte mais fazer, né? Botar a mão na massa, vai pensar assim, olha, é, é fácil de fazer isso aqui, mas tem inteligência artificial embarcada nesse carinha. De novo, os caras estão no Kickstarter, estão começando, vamos ver cena dos próximos capítulos. Estava conversando aqui com o pessoal, eles me disseram o seguinte, teremos autorização né? em breve. O que significa isso? Eu chegar e dizer, eu sou eu, vou, vou passar pela porta. Vale dizer, é um produto que acaba não sendo somente para a porta, pode ser para a janela, pode ser para um piso, pode ser para um data center, para uma porta de data center. Então você tem aí várias coisas, mas um produto legal que a gente viu aqui na CES, ainda em desenvolvimento. Bom, a gente está aqui na Drupal e vamos conversar um pouquinho sobre essa solução que eles têm aqui. O Bastian vai explicar para nós. Bastian, can you explain, give us a, an overview of your solution and how it can help and save money when we talk about facilities? Absolutely. So at Drupal we develop smart water sensors that are fully battery powered and wireless. You can connect them to all your water appliances toilets, urinals, faucets, and we then send the data to the cloud and optimize your cleaning schedules. So everybody knows these sheets. This is the cleaning sheets. We are getting rid of this and we replace them with QR codes for facility manager to scan, to report cleanliness and uh, cleaning checks. Uh, basically, we reduce operative operational expenses by up to 30% percent by optimizing the scheduling time to when it's actually really needed so uh, where you were running this and in, in which countries you were running this so we are running this in Switzerland in uh, commercial malls mostly and we are expanding this in several commercial malls in Switzerland now several hundreds of uh, of points e está usando Lora, correto? Absolutamente. Lora One. Lora One protocol. The... Exatamente. Good, very yeah. good. Okay, man, thank you very much. Thank you very much. It was nice to meet you. Aqui atrás eu tenho um touch screen onde eu não preciso mais tocar na tela. Então a ideia aqui é a seguinte, olha só.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 Olha só que coisa diferente que eu tenho aqui na mão, isso aqui é um pet, para quem não quer ter pet, então você não está não afim de, de ter um animal em casa, não quer ter o trabalho, porque vamos combinar, né? animal não é algo que você pode descartar depois, é muito importante dizer isso, né? não é um brinquedo, então você não quer ter esse trabalho, você não quer adotar um animal, não quer ser tutor de um animal e aí você tem acesso a isso aqui. que é um produto de tecnologia para que você faça carinho no pet e você tenha um pet aqui, ó que vai começar a modificar, tá vendo o rabo, ó, ó. Ah, é, é algo muito louco isso aqui, mano ou seja, você, você tem na mão algo, né e vários, falando de produto, né, vários formatos, ó Tenho aqui outro cara, ó, onde eu posso fazer carinho no, no, no do bicho. Isso aqui me lembrou, para quem é um pouco mais idoso, assim como eu, né? me lembrou o tamagoshi, que você tinha que alimentar e tudo mais. Só que, meu, isso aqui é muito mais, trazendo aqui para o bom inglês, né, muito mais cute do que um device, sei lá, uma app, né? Então, aqui agora a gente tem a possibilidade ó, de ter um patch diferenciado aqui, um patch feito pela UK Engineering. Bom, mais um produto que a gente viu aqui, agora a gente está na Showstoppers, que é um evento diferente dentro da, da CIS, aqui na CIS 2022.